E eu vou começar me apresentando. Eu sou o Ricardo. Eu sou estudante de Massoterapia do SENAC de Mogi, Guaçu. Também sou formado em Educação Física. E eu vou contar um pouquinho da minha história. Em 2014, eu fui dispensado da empresa em que eu trabalhava depois de oito anos. E aí, as portas se fecharam na minha cidade. E eu resolvi pesquisar um curso que me possibilitasse ter uma carta na manga. E eu descobri a maçoterapia. Depois de um ano de curso, veio a pandemia, paralisou o curso. E eis-me aqui, buscando uma alternativa novamente. Pesquisando por um curso que eu gostei muito desde o início, que foi a reflexoterapia e a reflexologia, é... Eu, eu fiz um investimento em um curso e comecei a fazer esse curso, mas questão de gosto né, algumas coisas assim que a gente não, ah, não se adequa e eu fui pesquisar outro com muito receio porque eu já tinha tido um investimento razoável e desmotivei um pouco do curso, mas eu não desisti do curso e aí eu encontrei o professor Roberto Rodrigues né é, comecei a assistir algumas aulas dele pela internet eu mesmo pesquisei e achei no YouTube e o que mais me chama atenção no curso é que o professor além da didática dele muito dinâmica uma didática totalmente inteligente com exemplos que você consegue trazer ele traz para o dia a dia as aulas dele um detalhe é assim é o amor que ele tem que ele transmite por aquilo que ele faz né é claro que é um, um marqueteiro de primeira ou esse professor mas ele é de imensa capacidade e sabedoria eu espero com esse curso poder dar uma guinada na minha vida eu preciso disso como profissional e é isso que eu tenho buscado eu espero que eu possa fazer. Eu me inscrevi no MDF e espero que eu possa fazer o MDE também, módulo de dores emocionais, porque o meu sonho, eu sempre. Eu estou com 44 anos e eu gostaria muito de ter uma profissão que me permitisse curar as pessoas. Eu sempre pedi para Deus, porque eu acho um dom maravilhoso você colocar as mãos sobre a pessoa e tirar a dor, né? trazer alívio. E eu sei que através da reflexoterapia e também da reflexologia eu posso alcançar essa essa dádiva. Então, professor, parabéns pelo trabalho que o Senhor faz por tudo que o Senhor desenvolve. Eu sou muito feliz, muito grato de poder participar dos seus cursos e eu espero corresponder e ser assim, um representante da reflexologia que o Senhor tem ensinado para poder também me realizar profissionalmente através disso. Um grande abraço. E aqueles que têm interesse podem fazer sim, é um excelente curso, um excelente professor, um abraço.